Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o William, Supervisor de Vendas da Automatiza quero convidar você para nos visitar na Febratex em Blumenau de 21 a 24 deste mês. Nós preparamos os principais equipamentos a laser com a tecnologia exclusiva e patenteada da Automatiza, como o Spia e a visão artificial. Venha nos visitar e comprove que os nossos equipamentos entregam absoluta perfeição.